Galera, depois do nosso último vídeo aí falando sobre a Kemi, né, trazendo informações de história e alguns detalhes também sobre a personagem, hoje é dia de falarmos do nosso querido Ciclone Vermelho ou Zangief, Zangief, aí, se vocês preferirem, né? No Street Fighter 6 também, onde nós vamos trazer aqui informações da história relacionadas ao Street Fighter 6, assim como alguns detalhes do personagem, principalmente em termos de aparência que eu achei bem legal, prestando atenção um pouquinho mais de perto aqui, né? Saudações sou Caio Nobre, bora para mais um videozinho delicioso. De Street Fighter 6. Se você tá curtindo aí estes vídeos, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem aí o procedimento, o YouTube não manda vídeo pra ninguém. Aproveitem, acessem também o nosso site calmeialoa.net, poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos. E considere se você puder se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp, para a gente poder trocar uma ideia todos os dias, participar de sorteios também apenas para membros e ter o seu nome eterno nas telas finais dos nossos vídeos, se você não puder, deixa um comentário sobre o tema proposto, deixa o likezão também e assiste o vídeo até o final que já ajuda imensamente, pessoal, vocês não têm ideia do quanto já ajuda, só de vocês assistirem o vídeo até o final e deixar o likezão então simbora lá meus amigos deixa eu trocar minha tela pra gente poder conferir aqui algumas informações do nosso querido Zangief, né o ciclone vermelho perigosíssimo aí que vem desde os Street Fighters clássicos, né, O um personagem muito querido e aqui nós temos algumas informações relacionadas à história dele, né, uma espécie de sinopse, por assim dizer, da sua participação no Street Fighter 6 e algumas características, imagens, quem Tá dando vida ao personagem também, que eu vou mostrar pra vocês quem é, alguns trabalhos, como eu fiz com a Kemi. E aqui na parte de história diz o seguinte, galera: ó, bem sucinto, na verdade: um lutador gigantesco conhecido como Ciclone Vermelho. Zangief se dedica a melhorar o próprio físico e orientar estudantes. Olha aí, rapaz, agora o Zangief virou um professor de wrestling, então, uma coisa do tipo. Deve ser bem interessante ver o Zangief se comportando como professor. Será que eles vão explorar um pouco mais disso? Dentro da história do Street Fighter 6 ali no World Editor e tudo mais A gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas aí, ó Algumas características Isso daqui eu achei muito legal, cara Ele odeia projéteis como o Hadouken, por exemplo, eles dizem aqui, porque a gente sabe muito bem que o Zangief, ele é um personagem que ele precisa estar perto do seu oponente poder causar o máximo de dano que a gente sabe que ele é capaz de causar. Só que quando ele tá afastado do oponente, a gente sabe muito bem que ele sofre, por ele ser um personagem mais pesado, mais lento. Então ele fica tomando o Hadouken à torta direita. A gente sabe que ele tem alguns golpes que são counters, né, tipo aquela viradinha que ele tem com a mão, ou até mesmo o próprio ciclone que ele vira o Hadouken passa direto, mas ainda assim é um problema pro nosso querido Zangief lidar com projéteis, e eu achei muito legal, bem criativo mesmo, cara, por parte da Capcom colocar que ele odeia projéteis, casa muito com os jogadores de Zangief lá que não curtem zone, vamos dizer assim, né? E aí ele curte, luta livre, como já era de se esperar e dança cosaca. Essa dança, se eu não me engano, é aquela dancinha que ele faz. No final do Street Fighter 2, né? Que ele fica dançando lá com os bracinhos cruzados e jogando a perninha pra frente, né? Se não for isso, vocês me corrijam nos comentários aí. Mas pelo que eu pesquisei aqui, é isso mesmo, entendeu? Essa dança. Ele tem 2 metros e 14 de altura e pesa 181 metros quilos cara com esse monte de músculo aqui o cara dois metros e brutal desse jeito o dedo dele aqui já é basicamente o meu antebraço o cara com 181 quilos tá bom né capco mais uma vez esses pesos esquisitos aparecendo eu acho que virou uma parada meio cômica por assim dizer aqui no site deles né? os pesos e os tamanhos que eles colocam para os personagens mas tudo bem e aí galera ó, o cara que dá vida ao zangief no caso aí no street fighter 6 é o peter Beckman, bora escutar a voz dele aqui, Show me you have. olha, mostre-me tudo que você tem, ficou muito boa a voz dele, casou super bem, e novamente, eu tava pesquisando aqui um pouco sobre os trabalhos do Peter Beckman, né? ele já faz o Zangief, assim como a moça lá que faz a Kemi, que eu acabei esquecendo o nome aqui, cara, desde o Street Fighter, 4 também, então ele já encarna o personagem desde aquela época e é natural que eles tragam ele também no Street Fighter 6 para poder reviver o papel mais uma vez, e como eu disse agora há pouco né rapaz, eu acho que casa muito bem com o personagem, e aí nós temos aqui algumas imagens do nosso querido Zangief como de praxe, mostrando aqui o wallpaper, por assim dizer, do lutador que ficou bem legal, tá bem bonito inclusive a arte como eles fizeram aqui no fundo e tudo, e algumas cenas in-game também que eles colocaram aqui pra gente o cenário aqui cara, eu achei muito legal, isso aqui é uma siderúrgica que ele tá Lutando aqui com a galera e tudo mais O pessoal aqui no fundo só observando também Eu achei que combinou muito bem o aspecto das cores aqui O laranja com o vermelho Com o contraste também deixando mais escuro e tal E obviamente o Zangief, assim como o outro personagem que ele enfrenta Tá com uma exposição maior, uma saturação maior também Saltando a tela porque eles precisam ficar mais em destaque, claro né E aí, uma coisa que eu preciso mencionar aqui Com relação ao físico do Zangief, tá? A gente lembra, principalmente no Street Fighter V Que foi o último jogo Eles faziam o personagem como um um lutador mais fibrado, mais trincado, por assim dizer, Eu até deixei separado aqui essa imagem do Street Fighter 5 para vocês repararem, ó. dá pra gente ver os tanquinhos aqui, os músculos saltando aqui nas costelas também, eles faziam ele um cara totalmente musculoso, já no Street Fighter 6 eles mudaram um pouquinho disso, ó. A gente vê que ele é extremamente forte, né? Os músculos aqui dos braços, principalmente, mas aqui nessa parte do abdômen, nas costelas aqui e tal, os músculos trincados daquela forma, como a gente acabou de ver ali, já não são mais tão aparentes. Eu acho que eles trouxeram isso para um aspecto realmente mais realista. E tem até um exemplo que eu queria trazer para vocês, que foi a primeira coisa que eu lembrei: é o Montanha do Game of Thrones. Vocês lembram dele, né? Naquela temporada lá onde ele mata o Oberyn e tudo mais. Então, o cara, a gente sabe que ela é extremamente forte. Mas o físico dele não é aquele treco trincado, sabe, a gente sabe que ele tem muita força, mas não necessariamente precisa ficar mostrando tanquinho e o quatro ali para poder mostrar pra gente, né, apresentar pra gente o, o quão forte ele é, e eu acho que foi isso que eles pensaram com o nosso querido Zangief, e eu gostei pra caramba, mano, achei que ficou super legal, inclusive, outros detalhes da aparência dele aqui, ó, são as cicatrizes que ele tem no corpo, ó, tanto aqui nos dois ombros, quanto aqui no bíceps também. Reparem que na RE Engine tá muito mais aparente por conta desse aspecto mais realista mesmo, então foi outro ponto da aparência, do design do Zangief que eu gostei demais, cara, porque realmente a gente olha e fala assim, caramba, mano! olha essa cicatriz aqui, o quão profunda ela tá, sabe, então eu achei muito legal ele aqui batendo o nosso querido Rondinha também, utilizando seus ataques perigosíssimos ali, na próxima imagem aqui a gente pode ver ele fazendo o seu famoso agarrão, e aí por fim né meus amigos, nós temos aqui o super arte nível 3 dele acontecendo Com uma espécie de explosão aqui de fundo e tal Muito legal, gostei pra caramba de tudo que eles apresentaram do Zangief Vai ser um personagem extremamente perigoso Como a gente sabe que ele é E aí meus amigos, não para por aí Porque a Capcom também trouxe algumas informações relacionadas ao lutador No seu perfil oficial lá no Twitter Como vocês podem ver aqui, ó eles disseram o seguinte Zangief mostra a beleza de seus músculos diante de uma multidão furiosa No palco da Barmalay Steelworks uma siderúrgica conhecida por seu alto forno. Sim, ele quer que você olhe para o corpo dele, Venério adoro uma coisa assim que eles quiseram colocar, esse Ogle aqui eu não entendi, pessoal. Se vocês entenderam, deixa aqui embaixo nos comentários explicando pro velho pai aqui, tá? E aqui mais algumas imagens, né, além daquelas que a gente viu no site, que eles tiraram print e tudo mais aqui em alta qualidade, dele fazendo alguns ataques diferenciados do nosso querido Rondinha, ó. Deixa eu até passar aqui mais um aqui, essa aqui a gente tinha visto. Isso daqui ele utilizando o famoso giro dele aqui também dentro do seu gameplay muito foda gostei demais do personagem e aí para poder finalizar pessoal nós temos aqui também o nosso querido Peter Beckman que é o cara que dá vida aí ao Zangief no Street Fighter e como a gente pode ver aqui ó ele fez o Zangief né no Street Fighter 4 no Street Fighter versus Tekken também no Street Fighter 5 tá no Street Fighter 6, entre outros trabalhos muito legais que ele participou ó, de jogos principalmente ó, Hearthstone, Murdered Soul Suspect aqui, The Legend of Heroes Trails of Cold Stone, Star Ocean: The Last Hope, The Last Remnant. Então assim, ele também tem um currículo bem vasto aqui com alguns trabalhos bastante interessantes que trazem muita credibilidade para ele, né? Principalmente para poder encarnar um personagem como o Zangief, que a gente sabe que a galera gosta pra caramba, né, mano? E o trabalho dele não tem como nem ser questionado, porque ele já faz o Zangief lá desde Street Fighter 4, então tem anos que ele já tá nesse papel, né? Mas basicamente é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí. Esse videozinho de história e também mais detalhes acerca do nosso ciclone vermelho que estará no roster principal do Street Fighter VI. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do lutador, o que vocês acharam da aparência dele assim como eles fizeram na R.E. Engine. Se vocês estão animados para poder jogar com ele ali no jogo também. Eu vou adorar a opinião de todos meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí até mais... E...